Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo NFT mais promissor do momento. É sério, rapaziada, eu estudei bem esse projeto para trazer o vídeo pra vocês e eu acredito que esse jogo é o próximo grande sucesso dos jogos NFT. E galera, com exclusividade aqui no YouTube em primeira mão, eu consegui acesso ao jogo Alpha, tá bom? E vou mostrar então pra vocês tudo para vocês do game diretamente no Alpha, então vamos lá. Então bom galera, o jogo que eu tô trazendo pra vocês hoje é o Tank Battle, né, que seria Batalha de Tanques. É um jogo de estratégia em tempo real, baseado na tecnologia blockchain, ou seja, um jogo NFT, né? Ele é criado e implementado aqui, é importante destacar, na rede BSC. E aqui, cara, a gente já tem as coisas principais. Então já tá aqui o contrato, tá? Sempre pega o contrato oficial no site pra não cair nenhum tipo de scan, você pode estar tá copiando. E, cara, basicamente aqui é o primeiro ponto. Você já pode estar tá clicando aqui, compre TBL, que é o token deles aqui, da Tank Battle. A gente vai clicar aqui e você vai ser redirecionado ou pela Biswap. você pode estar tá transacionando com a menor taxa de negociação ou pela Pancake Swap, tá? Eu gosto de fazer pela Pancake que é onde eu tô acostumado, tá? Eu vou clicar aqui em importar e tá aqui, mano. No momento que eu tô gravando o vídeo, o token tá bem barato, mano. Um TBL tá apenas 0,18 centavos de dólar, né? BUSD. Então, cara, eu acho que tem muita chance de valorizar esse token, tá ligado? Eu vejo bastante potencial. E o jogo agora tá chegando em alpha. E pra você jogar o alpha, cara, você precisa rodar o que seria 250 TBL, apenas 45 dólares. Então é um valor bem baixo aí, tá? Comparado com a maioria dos jogos NFT que a gente conhece, tá um valor baixo aí de entrada por enquanto, eu acredito que vai aumentar, porque o jogo ainda tá pra chegar a versão completa, né? Aqui na Market Cap vocês podem ver já uma valorização de 10% nas últimas 24 horas, tá? Como eu tô falando pra vocês, o jogo tá pra chegar, tá num hype vindo nele aí. E outro ponto importante é que o jogo vai estar disponível tanto pra Android, quanto pra Apple Store, ou seja, se você tem Android ou iPhone, você pode baixar na Play Store ou na Apple Store, né mano? Isso é muito bom. Eu acho muito importante quando o jogo é acessível pra qualquer um, seja usuário usuário de Android, usar de iPhone, em qualquer lugar do mundo, você tá com o seu celular lá e pode jogar o jogo, isso é bem legal, né? E aqui também tem um pouquinho das comunidades, tá? A gente pode, por exemplo, clicar aqui no Twitter deles, a gente pode ver que tem 152 mil seguidores, cara, é muita gente acreditando nesse projeto. Ó, o Telegram também é algo que eu gosto também, tem de vários servidores, e aqui do Brasil, por exemplo, cara, vocês podem estar entrando, ó, 1.995 membros, tá? No Brasil só, hein? Discord, eu gosto de olhar também, cara, 83 mil membros, sendo 3.470 online, tá? Então, são pessoas reais, ativas. Mas beleza, vamos pro que interessa, vamos entender mais sobre o jogo, tá? O sistema de jogo de batalhas de tanques, né? Por isso que é Tank Battles, né? E aqui algumas coisas do jogo, então tem o sistema de batalhas, PVE e PVP, onde você pode ganhar NFT e também pode ganhar o token TBL. Tem a Mega Caixa, que você desbloqueia acessórios do tanque NFT para construir um tanque NFT completo e aumentar sua capacidade de combate. E o mercado, que é onde os jogadores podem listar e negociar tanques NFT e acessórios para tanques com TBL. E aqui a gente vê um pouquinho dos tanques, por exemplo, tem um tanque comum, o Beelzebue, Tá ligado? Meio esse nome é meio estranho, né? Mas vamos pro próximo. Tem aqui o Cru, né? A raridade Cru, que é o AAP Tormento. Tem aqui as estrelas também, vocês podem ver. E os níveis também. Então, por exemplo, esse é 3 estrelas de 5. Nível 1, ele tem 30 aqui de 50. Aqui tem a barrinha de ataque, defesa, saúde e exato aqui, né? Além de outros aqui, como o crítico dele, o AE e o perfurar dele aqui, tá? Aí a gente vai pro próximo aqui. Vocês podem ver que ele é 4 de 5 estrelas. Nível 2, ele tá de 40 de 50 barrinha. Aqui o ataque, a defesa, a saúde, o exato, crítico, a e perfurar. E aqui tem vários, tem um TD Gurka, olha só que legal, TD Gurka. Tem um ST Hydra, ele é mítico, o Gurka é épico, aí esse aqui é mítico. E o lendário, olha só, cinco estrelas, LT Patriota, mano. Que bacana, velho, muito top. Então temos comum, cru, épico, mítico, lendário. Aqui também é um ponto bem importante, são os tokenomics, né, do Tank Barrel TBL é o token de governança do Tank Barrel tá? Então a oferta total de TBL é de 1 bilhão, ok? Então 1 bilhão de fornecimento total, 4% por Fornecimento de liquidez inicial do token e o TBL é o token do jogo tá mostrando aqui. É a principal moeda do jogo e pode ser obtida apostando ou participando de atividades no jogo. E é só que legal, batalha de tanque é um contrato gente auditado com sucesso pela Very Chains. Então tá seguro, tá auditado aqui para quem tem dúvida. Muito importante aqui também temos a alocação do token, tá? Com 3% aqui, mano, venda de sementes com bloqueio de 3 meses, aquisição linear por 20 meses. Venda privada é 10%, bloqueio de 3 meses. Venda pública o IDO, aquisição linear por 4 meses. A equipe fica com 20%, com bloqueio por 12 meses, isso é muito importante. E aquisição linear por 24 meses. Conselheiro, 3%, com bloqueio também de 12 meses. Liquidez e listagem de 4%. Marketing forte aqui, 8%, tá? Gaming Staking, 40%, com investimento linear por 20 meses tá? E as reservas, cara, olha só que legal bloqueio por 12 meses, 10% de reserva, com aquisição linear por 18 meses. E aqui a gente vai um pouquinho do roteiro, tá? De como está sendo produzido o jogo, já passou aqui o quarto trimestre de 2021, primeiro trimestre agora é o que a gente tá. Então em janeiro agora, teve o teste beta do jogo para a comunidade, o mercado NFT já chegou, venda antecipada do NFT e a venda pública da listagem de -O. o que que tá agora em fevereiro e março? Jogabilidade a versão 1.0, versão já de Android, leilão e aluguel e a listagem na CEX. Já no segundo segundo trimestre, atualização de novos modelos de tanques, modo PVP classificação torneio temporada 1, no terceiro trimestre, lançamento do mapa mundi recurso de guerra da aliança e versão de IOS, tá? E no quarto trimestre atualização de interface e esportes mano, isso aqui é muito importante, e esporte cara, isso faz o jogo dar certo, né? e atualização de novos recursos aqui tem um pouquinho dos consultores, tá? então é legal que são pessoas públicas, né? aqui ó Joe Lee, Koa Chandang, Dang, Koi Ningguin, né? Então pessoas aqui que mostrando o rosto, né? Ryan Tran, beleza? isso é importante, né, dá uma certa confiança aqui aqui, por exemplo, tem o um LinkedIn do HUD Rundang, ó. você pode estar clicando aqui e tem o LinkedIn dele, um pouquinho aqui, né, da vida dele, você pode estar vendo. E todos aqui também mostrando o rosto, tem aqui o LinkedIn deles, tá então computador, computador, computador CEO, diretor de arte, gerente de marketing, chefe, diretor de comunidade gerente de parcerias, tá tudo aqui, fechou? E aqui um pouquinho dos investidores e parceiros, olha quanto, cara, isso é muito bom, CoinMarketCap, Biswap temos aqui, ó, CoinLab, CoinHunt e ainda fecha o site aqui, ó, como um pouco das notícias, né? Então aqui a gente tem várias, várias notícias que saiu aqui, ó, na BSC, na Yahoo Finanças, então a galera já tá falando do projeto, entendeu? Tá sendo falado em vários sites de notícia. E agora, cara, você quer testar o jogo, né? Você pode clicar aqui lançamento do aplicativo. Então aqui você tem o Marketplace, tá? Então aqui tá o preço dos tanques que a galera já tá vendendo, que você pode vir, mano, e colocar do mais barato, tá? Então o mais baratinho aqui, ó, tem algumas peças, como a gente falou, dá pra você comprar as peças e montar o tanque, ou você compra o tanque completo. Você pode filtrar aqui, por exemplo, pra pagar em TBL, Tá vendo? Ou você pode estar tá filtrando pra pagar em BNB. Aqui também a gente tem as informações dos tanques, tá? Então são vários tanques aqui. Tá vendo? Os tanques do jogo. Você clica aqui quer ver um pouquinho do Perseverance. Aqui aparece o nível dele, a força, ataque, defesa, crítico, saúde, anticrítico, tudo, mano. Tem vários aspectos do jogo, vários atributos. Isso eu acho bem legal. Aqui tem a raridade dele, tá vendo? Aqui a gente tem também um pouquinho do Steak, né, mano? A famosa piscina de Steak. Então essa pool aqui, mano, basicamente o Steak começou em dia 17 de janeiro de 2022 até que o pool de 500 mil TBL seja concluído. Tá? Então aqui você faz stake, cara, por exemplo, de uma caixa, você ganha 16 TBL por dia. Quem fez stake aqui comum, por exemplo, de um tanque comum, ganha 3,76 por dia. Quem fez o stake de um tanque lenda, lendário, né? 46 TBL por dia. Então, uma maneira boa aí da galera ficar esperando aqui o jogo. Aqui também a gente tem uma loteria, tá? Que basicamente, cara, loteria diária aparece. Então, ó, 19 horas aqui vai ter um sorteio e você pode estar tá comprando o um bilhete aqui e tá participando do sorteio. Nada mais é que uma loteria, tá? Aqui tem os números e tal, e você pode estar tá apostando aqui na loteria e acabar ganhando uma grana também. E aqui finalmente a demo do jogo a gente pode ver, tá? Então você clicando aqui na demo do jogo, vocês podem ver que é uma demo do jogo, não tem segredo, tá? E aí cara, são cinco tanques aqui, beleza? Você montou aqui cinco tanques, tá vendo que é só um demo mesmo, não tem muito o que fazer, é muito que clicar, você só vai dar um gol aqui e vai ter a demo do jogo. E nessa demo aqui, cara, é muito simples, ó, você vai ver os tanques batalhando, será que a gente ganha? Hum, meu parceiro, aí ó, ali, e aí pronto, teria feito o estágio aqui, três estrelas, tal, continua, e essa aqui é a demo, tá? Isso aqui é só pra você ter um demo, mas galera é o seguinte, consegui acesso aí ao jogo Alpha, tá bom? Vou testar o Alpha aqui com vocês, vou mostrar certinho o jogo mais detalhadamente aqui, exclusivo em primeira mão, então deixa seu like lembrando, pra você entrar no Alpha, você tem que estar tá rodando então 250 TBL né, que é o token do jogo, cada usuário do Alpha vai receber 7 tanques aleatórios né, pra você jogar, na segunda semana quem possui os tanques ou módulos vai receber mais tanques, especificamente sobre a quantidade, né, de tanques, quantos vai ser após o final da primeira semana, eles vão anunciar as regras para a segunda semana tá? E bom galera, basicamente estamos aqui então no Alpha, tá bom? Vocês podem ver aqui, olha só, bem diferente da demo ali que é mais simplesinho, aqui tem mais detalhes então vocês podem ver que aqui vai ter o shopping, tá bom? Aqui tem o inventário e aqui dá para você ver os seus tanques, tá? Como a gente viu agora, sete tanques recebe aqui no Alpha, tá? Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá bom? Peguei raridades azul e verde aqui e eu aposto jogando o Alpha, beleza? Aqui também tem o botão de stake, o botão aqui de leve também, esse leve aqui, mano, é para você dar level up, ou seja, você melhorar aqui seus tanques, dar upgrade aqui nos tanques, então basicamente eu poderia ter evoluindo meus tanques de nível, né? Melhorando eles aqui com essa gema roxa, né? Que é o token do jogo aí basicamente você pode fazer as modificações aí aqui no lateral também vai ter as configurações ranking, as quests diárias aqui e-mail, som, música, tudo aqui e basicamente aqui dois modos, campanha e modo arena clicando aqui no modo campanha, cara, olha só que legal, aqui a gente vê o um mundo mano, olha só que legal, o um mundo aqui olha que bacana, tá? E basicamente aqui mano, são vários mundos, né? Então tá bloqueado, você tem que vencer um mundo pra ir pro próximo, né? Próxima ilha e vou clicar aqui, ó cara, vocês podem ver são 30 estrelas então, cara, são uma quantidade de níveis aqui 10 níveis, 3 estrelas no máximo cada um, e cara, começa aqui, clicou aqui, olha só a batalha, recompensas eu posso ganhar aqui a geminha roxa e 5 XP, né, aqui mostra os inimigos tá, a força deles, e cara, batalha clicamos aqui em batalha, aí você vai poder posicionar os seus tanques tá, eu vou posicionar aqui, esse aqui então aqui a gente tem galera, os tanques pesados que são os HTs, que são tanques de poder de fogo médio, com habilidade média HP que é desse de tiro com muita habilidade notável para atacar o inimigo. Aqui a gente tem os tanques médios, MT's, que são tanques que representam nossa intenção de produzir um equilíbrio bem-sucedido de poder de fogo, mobilidade e proteção. Temos também aqui os tanques leves, tá? que são tanques de alta mobilidade descendo sem esforço entre o um esquadrão inimigo. Temos os destruidor de tanques, né? os TD's, que é um tipo de tanque que se concentra nas estatísticas de armadura, saúde e resistência. Temos as armas autopropulsadas SPG, que são tanques capazes de disparar de longo alcance e possuem poder de fogo poderoso e causam danos consideráveis. Tem tanque de apoio, ST, tá? Que é um tanque mais comum pra aumentar HP e habilidade de suporte pra esquadrão aliado. Então, bom, galera, com base no que a gente viu no White Paper, montei aqui a minha formação pra batalha. Tô então, aqui na frente eu botei um TD, um destruidor de tanques, porque ele tem bastante armadura, saúde e resistência, então ele vai ficar tancando aqui os danos, além de ajudar a destruir ali os tanques inimigos. No meio aqui eu coloquei um tanque de apoio, um ST, mas é bom porque ele dá suporte aqui pro tanque da frente, tá bom? E basicamente, depois que esse carinha for embora, ele vai ser o próximo. Aqui do lado eu botei um tanque pesado, que é um HT. Ele tem poder de fogo médio, blindagem média, tá bom? Então ele é basicamente pra depois que esse carinha aqui for embora, ele vai ser um dos próximos alvos também pra poder atingir os inimigos. Esse aqui é meu tanque médio, o MT, tá bom? Eu deixei ele aqui porque ele tem dano em área, tá bom? E também ele é um cara médio aí. Então ele tem um equilíbrio de poder, mobilidade e proteção. E atrás aqui eu botei minha arma autopropulsada, que é meu SPG. Por que esse carinha tem que ficar atrás? Porque o disparo dele é de longo alcance, possui poder de fogo poderoso e ele causa um belo dano. Então assim, ele tem que ser o último a ser morto, cara, porque ele vai dar Bastante dano ali, mas ele é lento, tá Então até por isso ele tem que ficar atrás, pra dar tempo Aí de ele recarregar, vamos dizer assim, e atirar Nos inimigos, então bora testar essa formação Vamos lá, bora lá então, olha lá Olha lá o meu da frente, ó, e olha lá O, o meu tanque pesado também Fechou, velho, show de bola Ó, já consegui derrubar um, tá vendo que o meu da frente Tanca bem, olha só como ele tá tancando bem ali E olha só, ó, consegui dar vida Pra ele, tá vendo? Então ele tá vivo ali, cara Morreu o meu tanque pesado, como eu imaginei, né só que agora o meu tanque médio ali já deu um belo dano. O lado fundo conseguiu dar bastante dano ali. Consegui curar o tanque da frente, olha só. Eu dei uma surra nesse inimigo aqui, mano. Ele só destruiu um meu. E o meu da frente tankou muito, curei ele de novo e... Já era, meu parceiro, sensacional, tá vendo? Deu certo a estratégia, mas tô pro player já. E pra fechar, galera, a gente pode ainda estar tá aqui no White Paper pra ver mais detalhes do jogo, tá? Como, por exemplo, a gente vê aqui as classes de tanque, tá? Bom, galera, outro detalhe que a gente vê aqui é os módulos de tanque, né? Pra você construir o tanque, como a gente falou. São quatro módulos que você precisa, incluindo Track, Engine, Chassis e turret, tá bom? E a taxa de raridade de criação de tanques é 60% comum, 26% raro, 10% épico, 3% mítico e 1% lendário. Aqui tu vão pra você upar, né? Que cada batalha PVE você vai estar o pano aqui Aqui a gente fala também dos recursos do jogo, tem o token TBL que a gente viu, né? E temos o ouro, que é a moeda mais valiosa do jogo, tá? Que é usado pra comprar caixas e pra quase todos os recursos do jogo, você pode ganhar com recompensa do modo PvE, PvP, alianças e recursos de agricultura. E a gema, né, mano? Que é um ativo valioso, que ajuda a produção de NFT e é obtido através dos recursos de agricultura e também é concedido aos 500 melhores jogadores na tabela de classificação semanal. Você pode usar 100 gemas para criar uma caixa de gema. E essa caixa de gema, ao abrir, você vai ter chance de obter itens, né? Incluindo o tanque completo. Você pode pegar um módulo de tanque, você tem de 20% de chance, 2% de chance de pegar um tanque, 0,2% de pegar uma pedra da mente e 27% de pegar reforço de experiência. O um inventário é onde os jogadores podem gerenciar todos os seus ativos em NFTs, como tanques e módulos. A garagem tem slot aí para 3, né? Tanques na garagem, mas ao completar a missão aumenta aí para 5 na garagem. Tá, os tanques têm uma durabilidade, tá? Então os tanques possuem 100 pontos de durabilidade e a durabilidade reduzida após cada participação em PVE e PVP. E o grau de redução da durabilidade depende do resultado da batalha. Então a durabilidade de cada tanque será reduzida em 3 pontos ao perder uma batalha e em 2 pontos ao vencer. E quando essa durabilidade do tanque cai para zero, o tanque não pode lutar, cultivar ou vender no mercado. Então você precisa usar o ouro do jogo para restaurar tanques quando a durabilidade for baixa ou zero. Devolver o tanque a oficina para reparo é a maneira mais simples de restaurar sua durabilidade. Então o laboratório é onde vai ter a atualização do tanque. tá? Então para prosseguir com a atualização, os jogadores devem levar o tanque para o laboratório. Os jogadores podem usar um tanque do mesmo tipo e raridade para atualizar um tanque. Os níveis dos tanques serão indicados pelo número de estrelas. Bom, então é um farm também, né, onde os jogadores podem trazer tanques para a fazenda para pesquisa e troca de ouro e gemas. A velocidade de cultivo é determinada pela raridade e pelo nível do tanque. E o farm point no nível 1 é o padrão e aumentará à medida que o nível de tanque aumentar. No PvE, são 10 mapas com diferentes níveis de dificuldade, incluindo Monte Cassino, Andenas, Kursk, Luzon, Kharkiv, Paris, Narva, Moscou, Berlim e Stalingrado. Cada mapa tem 10 missões de níveis de dificuldade. Vocês podem configurar um mínimo de 1 a 5 tanques por batalha e os jogadores verão a escalação do adversário antes da partida para que você você possa organizar seu elenco e elaborar uma estratégia para aumentar suas chances de ganhar. E que você ganha, você ganha Gold e gem. né? Você sempre pode lutar novamente nas missões difíceis várias vezes para receber a recompensa, mas o nível de recompensa restante em 80%. O PVP, então, distribui 15% da oferta total dos TBL, tá? Para criar incentivo para os jogadores participarem com recompensas valiosas, e os 100 e os 500 melhores da tabela de classificação receberão recompensa de ouro e gema. Para participar, você pode ter aí um esquadrão de 3 a 5 tanques na arena PVP para lutar com outros jogadores. Terá também a de aliança tá que será atualizado na fase 2 com 10 territórios tá e também teremos o modo torneio galera que é o modo mais aguardado e apelativo para os jogadores tá que o torneio terá duração de uma semana e será dividido em vários pares de aliança com base no número de inscrições aqui a gente tem um pouquinho sobre como funciona a negociação dos NFTs tá todo o sistema aqui e também temos o sistema de leilão tá bom que basicamente os vendedores podem listar NFT para vender a um preço fixo ou realizar leilão dentro de 6 horas olha só que legal também tem um NFT leasing né galera onde jogadores que completarem todos os turnos de PvE por dia e não tem muito tempo para participar de PVP, ou jogadores que não querem colocar seu tanque para farmar, podem anunciar seus tanques para aluguel no mercado, exatamente. Então galera, vai ter sistema para alugar um tanque que será muito benéfico para aqueles que desejam experimentar tanques diferentes, construir um esquadrão para completar missões PVE, ou competir em torneios de classificação PVP, sem gastar muito dinheiro, galera, isso aqui é muito importante. Aqui fala um pouquinho das taxas, né aqui vocês podem ver com calma. Aqui a gente vê um pouquinho da recompensa PVE, tá galera? Então jogadores podem participar de missões nos mapas do campo de batalha, com número limitado de vezes por dia. Aqui fala um pouco do PVP e da classificação no White Paper, tá? Onde toda semana os jogadores que classificarem entre 100 e os 500 melhores na tabela, receberão recompensas mais valiosas. Outra questão muito importante é que o jogo fala que ele é sem taxa de gás no jogo, tá? E ele também tem um sistema de anti-inflação, isso aqui é muito bom, galera. Eles fazem isso com controle de quantidade de NFTs, com o uso do ouro, um bloqueio de recompensa de ouro e a queima de tokens, tá? Tudo isso você pode ver com mais calma no White Paper. E bom, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, um baita vídeo bem detalhado pra vocês, porque realmente eu acho que esse é o jogo é o próximo grande jogo NFT de sucesso no mundo aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. E lembre-se, esse vídeo não é uma dica de investimento. É apenas um conteúdo. Você tem que analisar, ver se vale a pena para você. E sempre invista um dinheiro que você possa perder. Porque estamos no mercado de alto risco. Tá bom? Então é basicamente isso. Vou ficando por aqui. Valeu falou Até mais.